É que tem gente vai, não, é lá, o problema é seu, eu creio, pronto, acabou é que a gente chata, né irmão? Para de ser chato, se você é um chato que está vendo esse vídeo, parabéns, você é um chato, é só isso que eu queria dizer você. Mas, bom, foi lá. Eu creio que foi lá. Irmão, eu não sou chorão. Uh -uh. Quando eu cheguei lá, irmão, quem disse que eu conseguia parar de chorar? A Bíblia vai dizer que Pedro entrou lá dentro indo atrás do mestre, a pedra removida ele olhou para o lado direito os ançóis estavam caídos no chão ele saiu e exclamou tá vazio e eu dormi e 19 anos depois entrei no mesmo lugar, olhei para o lado direito e tá vazio tem uma placa escrita na porta he is not here he is risen. Ele não está aqui Ele já ressuscitou Eu creio nisso Com toda minha vida Com toda minha alma E se preciso morrer por essa verdade Partiu Porque me consumiu Mas não só creio nisso Eu creio que por mais que tenha ressuscitado Ele vai vir me buscar